Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games Player. Hoje eu trago para vocês minha segunda jogatina, né? Porque a primeira deu um pau ferrado aqui, que eu não consegui gravar. Mas eu trago para vocês aqui ah, praticamente a minha primeira experiência no novo Call of Duty Black Ops Cold War, tá? E aqui a gente já entra no jogo. Mais uma vez, se você não for aqui, não se esqueça de se inscrever. O jogo está previsto para ser lançado no dia 13 de novembro. Tá? Essa versão aqui é a versão crossplay do jogo. Então eu vou poder jogar tanto aqui no PS4, que eu estou jogando agora no PS4 Pro, e também no Playstation 5. Nossa! Beleza! É, porque eu pretendo ter o Playstation 5, então já estou encomendando o jogo. Nossa! E aí vocês viram ali que eu tô no level 3, galera, mas eu joguei ontem com um controle, todo um controle, todo cagado. Não tava correndo, pô, isso aí foi uma porcaria, assim, a, a gameplay, eu gravei, e aí eu falei, quer saber? Vou descartar e gravar tudo de novo, então era pra eu ter subido o vídeo ontem, acabei não subindo. E vamos aguardar que eles procurarem uma partida e eu vou cortar o vídeo aqui pra não ficar muito demorado, beleza? Moscou galera Demorou um pouco, demorou 10 minutos para achar uma sala, tive que sair do jogo, voltar. Tudo bem que é beta, né? Mas o jogo demorou, mas beleza, carregando a... Carregando aí, vamos para cima, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Comentei né que ontem o jogo. Eu cheguei até a gravar uma gameplay. A primeira gameplay do, do, do beta. Mas o meu controle tava todo zoado, todo cagado. Putz, tem que arrumar ali. Bom, eu vou aqui de Stealth Ops mesmo. Aqui a gente vai jogar. Pelo jeito é dominação. Tá aparecendo já as bandeiras ali na. Né? Acho que deu algum B.O. aqui, galera. Deixa eu ver. Tá carregando minha tela? Não sei. Domination. Domination, galera. Domination. Vamos it Sem dó. Sai da frente, meu. Não é a bandeira, agora o espaço, né? Tem que mudar meu. meu. Meu estilo de controle pra Taking soltar o Cara, tirei na perna Alpha do maluco. Mentira! We've ó, tem um cara aqui já, ó. Aqui, vai ali que eu vou aqui, vai ali que eu vou aqui, vai ali que eu vou aqui, aqui maluco Losing B Calma, querido, calma, querido Survivor Enemy is Bravo oh. Enemy is Bravo Tem um maluco aqui Tomar na assa dos caras, tem cara aqui, ó Luz Ah, não sabia que tinha escada ali, né Já não sabia que tinha uma escadinha ali, beleza Vamos de novo pela A, já tem um maluco no A, já tem um maluco na A Deve vir mais algum maluquinho. Tem que mudar meu, con meu controle aqui. Não. Não baby. Toma Pegaram maluco. Pegaram. Pegaram. Commence spy plane Beleza. Caraca velho, Caraca velho Que raiva Era para matar três ali fácil é. uma vindo por aqui Peguei, em, peguei, em. peguei. Em. Caraca, velho! Caraca. Tava, meio, tava sem cover. Dormindo barulho. Vamos pra cá. Ai, que vagabundo. It's a gente tá ganhando. lost Alpha. Losing Bravo. Beleza. Um pouco de leg aqui. Olha isso, vagabundo? Deixa eu ver se consigo mudar meu. Pra assaltar do aí. É, cara aí. Tô bem, cara. Não quero... cadê, cadê? eu quero, Ah, só tem um, só tem um os objetivos Botão Layout Aqui Securing Charlie. Beleza Acho que é isso É isso mesmo Beleza We're taking control Enemy SA Olha velho O cara era pra ter morrido ali Vagabundo Securando o B O cara não morre hein, mano Losing B A. Enemy took Bravo. Enemy assim. spy plane inbound. Taking B losing Charlie. A secure. All locations secured. Hold your positions. Sniper, we lost a inbound. o cara não morreu, cara. tô demorando caraca essa granada aqui. inbound. Cara, eu sabia que o cara ia aparecer ali. Mas ah, beleza, beleza. o som do cara vindo atrás de mim e não seguir meus instintos. A galera aqui ó. <risos> tá em no É beleza. Enemy flying inbound. Flying Losing Bravo. Enemy took Bravo. Cara, tá muito estranho esse jogo. Olha isso. Ah. Nossa, nem viu o cara. Securing Bravo. A gente vai ganhar, mas eu não tô bem não. Ó meu Enemy Achei que tinha uma tábua que by the numbers. Artillery targeting detector. Artillery inbound. Taking B. Multiple hostiles by planes detected Segura a lockdown. É. Putz, esse cara logo ali. Beleza hm, Beleza, quase que eu... Cara, nem fiquei em penúltimo ainda Não fui tão mal não Também a galera leva 22. É, o som da, das armas também legal o jogo ele parece muito... Tá parecendo muito os primeiros Black Ops. Tá parecendo muito os primeiros. O game até fácil aqui. Mas eu dei umas vaciladas. Acho que agora já deve liberar a criação de classe, pelo menos. Vamos ver. Falei, custão. Beleza, aqui a gente tem os últimos 10 jogos. Vai lá. Tá. As medalhas que ganhei. Completo com uma vitória. Matei 19, morri 14. Fiz 10 objetivos. Cadê positivo? Tá bom. Tinha aqui no aqui já é. XM4. Lembra que ela foi até para hospital criança lá, o. Ah, esqueci o nome, né? O E na verdade, não segundo um pro que qualquer. Você, verdade, agora que eu Você. Você consegue atirar enquanto corre, né? Enquanto anda. Enquanto anda. Olha a mulher brigando com o marido ali, ó. Legal esse, essa, esse mapa, hein? Bonito pelo menos. Bom. Não tem nenhuma de shotgun aqui não? pois eu vou montar uma de shotgun. eu não tem. Vamos começar primeiro, a com a XM4. Eu não sei se ela é. Tri, se ela é. Tree Fire Burst. Não lembro. Ó, oh, louco. O negócio já começa acelerando. Não, essa é direta. Cese os objetivos. Capture o objetivo. Taking Charlie. Securing Bravo. Enemy has a. Com certeza vai ser uma das armas mais usadas do jogo. de pistolica já vou lá pra dar cara esse mapa é muito aberto né pra quem para quem é camper olha o cara ali ó. beleza Peguei Beleza, peguemos O cara tirou em mim O cara me viu Não me viu mais dá volta aqui por trás oh. Beleza, já tem um VANT um Fifi cheque. tá vendo o cara daqui? Enemis Charlie, tá acabando minha. Deixa eu colocar aqui uma. Não pô. Eu tenho um, um morteiro, né? Eu tá muito bacana esse mapa aqui, essa dona. Ah, é o. Como chama? B. O controle tá bem zoadinho, galera. Faltava só um para eu pegar um, um, art um art artilharia. Putz, mano! Ela pegou pelas costas. Meu controle tá virando solzinho. Hum, droga. Bom, a gente tá ganhando. Ó, oh, controle virando sozinho, galera. Olha isso. Como então, que você joga desse jeito? Hostile Esse gol shock exterior. é uma bosta, né, velho? Level 2 Oh, droga, hein Meu controle tá zoado, velho Já que os meus dois controles estão zoados Ó, aqui o can. É isso aí Tô em primeira aí, galera. Essa, essa partida eu tô levando mais ou menos. Se eu continuasse ele mais um pouquinho, eu matava mais um. Vamos lá. Vamos pra. Acho que é a C, né? A gente tá do lado invertido. Não é A. Eu vou pegar a gente tentar garantir a vitória. Ah, meu controle. Vira-me sozinho, filha da puta. E meu outro controle ele não tá girando, mas ele não tá correndo. aqui, ó. C. aqui. Caraca, eu me perdi ali. Eu não me vi onde o cara tava. Que isso? Que isso, rapaz? Eu, eu Beleza. Esse mapa aqui tá maneiro, hein mesmo. Tem um cara, velho. Eu não sei onde ele tá. Olha isso, eu sabia que tinha um cara ali, hein? ele tava escondido. Vagabundo! Não vira não, o controle. Não vira não, não vira não. Não vira não, Aqui a gente está bem. Aqui ó. Beleza, vamos pegar o próximo. Tem um trio para cá. Securing Bravo. Que é isso, que é isso. Nossa, nossa. Eu fui fuzilado, velho. Sem dó. Fuzilado sem dó. E aí? Cara, os caras tá chegando perto, velho. Cara, eu não consigo sair daqui, velho. Caraca, artillery calma tio, calma tio, calma tio, calma tio, calma tio, tá, calma, tio. tá tudo bem, tá tudo sob controle Só um pouquinho de medo só Vixe, nossa senhora Ataxment tá Ataxment Meu, esses caras estão muito violentos, velho. Olha o okay. oh, vagabundo, vagabundo! Tem que tomar tiro na cara ficar camperando. Filho do rato. Pula, papai. Pula, papai. Pula! <risos> Olha isso, mano. Pegou no pulo do gato. Não vira não, controle. Não vira não, vira não, vira não. Beleza. Kingslayer. Viu um vagabundo ali? Viu um vagabundo ali, ó. Opa senhora. Ai! Ah, você tá com mira, tá pelando. Queria ver se você tivesse sem mira. Olha, o controle virou na hora de jogar o um bagulho. Ó, vou pegar um cara aqui, ó. Quer ver? Quais? Quais? Ó, tem um cara aqui, ó Safado Vai, aqui Aqui vagabundo não atravessa não Ó, tem um louco aqui Nós Onde, onde o cara tava, velho? Que barranco maldito. Aqui, vagabundo. O cara tá ali, ó. Aqui o Strike, aqui eu tô vacilando, tô dormindo no barulho, galera. Aqui ó, aqui ó, tô, tô dormindo no barulho. Aqui, beleza. Nossa, eu já regacei ali ó, matei a tudo, matei um monte. Vem em mim, papai, controle quebrado e tudo. Vacilei ali. Hein? Vacilei, porque o cara tava na alça de mira. Opa. Caraca, velho. O cara me pegou ali. Vagabundo. Vitória, papai. Good work, irmãos. Primeirão, galera. Primeira partida em primeiro aí. Olha lá o vagabundo que me matou ainda. Eu tava... Que arma que é? Só MP5? Tá matando bem de longe essa arma aí. Tá matando bem de longe essa arma aí. Partida? Partida muito boa, galera. Deu umas vaciladas ali, mas... Putz, meu controle tá zoado. Ele tá... Ele tá penso pra esquerda. Steam Shot Equipment. Que que é isso? Ó, consegui uma mira já e consegui aqui Um... um mostra para para diminuir o recoil dela se eu não me engano vamos tentar mudar já eu botei ah. tá vamos colocar isso tá dá deu para colocar os dois ah. libré reverso no direção com botão é exatamente é o, o, o recoil vertical e aqui galera são até cinco attachments attachments ah, isso aqui depois record device that highlights the missão do senhor minimap isso aqui é legal porque ele ele ele mostra ele os caras que estão né? estão próximo aqui ao, ao minimap Poxa, não deu tempo, não deu muito tempo de mudar cartel que o confirma. Galera, gostei, Dessa última partida aí. Foi violenta. Nem sei quantas eu matei, depois eu vejo ali. Né? Nem lembro. Matei bastante, devo ter matado uns 20, 25. O jogo tá até oh, rec... carregando isso. rápido. Isso. O é liberar o jogador colocar. Calma aqui. Calma, querido. Calma, querido. Tá, que é obrigado. Eu acho, que... Eu acho que o Roger falou besteira, velho. Acho que não, doido. Por que essa tela tá. Calma, bugado. Calma, acho querido. Que você vê que já tá meio zoada, né? É, não. Não, tá. Eu pensei que você tá falando isso aqui. Eu vou tirar, eu vou tirar a voz dos caras aí. Essa marca aqui é uma que os caras ficam falando, aí. Não, é do jogo. Tem que é uma aberta ainda. É do novo Call of Duty lançar mês que vem. Depois eu mexo nisso, vamos voltar pro jogo. Vamos montar essa galera aí. MTC is running, DJI. Beleza. Vamos que vamos agora. O controlinho quebrado e tudo. Só um, só para não quebrar, é, ok. Obrigado, amigo. Neutralizei. Olha, vou pagar a Foi. Ai cara, eu fiquei entre dar um melee Dar um tiro, o cara tava com uma... Com laser ali também, foi mais fácil pra ele Vou por fora da casinha agora Tô maluco aqui Tô te ouvindo, querido estou ouvindo, mas eu fui burro. O mesmo cara do laser, acho que foi o mesmo cara do laser ali que me matou. caramba meu, meu controle está foda. tá tirando até morto ai não merecia morrer hein não merecia morrer acho que não, acho que não matei nenhum ainda Vixi... não oh. Fogo amigo, fogo amigo, fogo amigo. Tenho certeza que tem um cara aqui escondido. Tenho certeza. Esses bandidos. Ó, oh, tá, tá com o um silenciador ainda. Ah, tô dando golpe. Tem que tomar tiro na cara. Vagabundo. Estou Desgraçado. Pegando pelas costas. Eu quero ir para cima. Quero dar tiro. Onde estava o cara velho? Os caras estão me pegando de lado e roubando pelas costas velho. Tá me chateando. Cadê o cara? Cadê o cara, velho? Cadê o cara, Mulu? Cara, mano ganhou mais de um fight, velho. Tá doido. Falta um radarzinho aí, galera, só pra eu matar mais um pouquinho. Ah, vagabundo! Pegar pelas costas, falei? tinha certeza, velho. Eu tô perdido nos respawns aqui, tô dando mole nos, nos respawns, entendeu? Olha os roubatag aqui, ó. ah não, velho, só porque matei Olha o controle virando sozinho, maldito. Rouba tag. Ai, caramba. Me perdi no. Que é, pouco, que pouco está tá feio. Agora eu vou para dentro. Agora eu vou para dentro. Agora eu vou. rouba a tag do caramba. Olha vagabundo, hein? Viu? Viu de fininho. bundão. Tô loxo. Tem mais um monte ali. Tem mais um monte ali. Tem monte ali. Sai da minha frente, vagabundo o mapa não? Não, querido. Eu não vi, de onde tá vendo tiro, velho? Esse controle maldito. Olha isso. Cara, os mapas estão muito curtos, muito pequenos. Eu gosto disso. Como é que eu tô em inbound. Caramba, velho. Ai, na cara, velho. Porra, velho. A gente tá perdendo por pouco. Olha isso. Que porra é essa, velho? cara do jogo, Hostile artillery targeting active. Artillery Ah caraca velho Que cara cagado Incoming velho artillery. Ah vá, Pode se ferrar velho agora os caras me irritaram profundamente velho detectado. pega a tag pô pega a tag pega as tag pega a tag pega a tag ah não que, Ai, que mentira velho Ah, não acredito, velho, de novo? Não, cara puta, morri com uma granada vagabunda dessa Ah, não, velho. Ah, não valeu, acredito, velho. Valeu. valeu, valeu, cara. Valeu caramba, mano. Nossa, velho. Que raiva. Que raiva. Vagabundo. Essa partida deu uma vacilada porque eu não peguei direito a questão dos respawns, mesmo. Vamos ver o que a gente ganhou aqui de recompensa: Extended Barrel. Tá? Pra longa distância? Não. Eu quero fazer um loadout de Shotgun. Shotgun é primário ou secundário? Vai cá. A Shotgun é secundária nesse jogo? Não gosto muito quando um Shotgun é secundária não galera Isso É bem essencial Aqui ó já tá disponível no level 10 Bom Pra mim Shotgun tinha que ser Tem que ser sempre primária né Bom e aqui eu vou pegar. Uma AK. Vou pegar a pistolinha. Isso aqui é pra quê? Aqui você. Pra curar. De cura, igual do Modern Warfare. Moscou. Agora aí pegando pegando esquema dos mapas, né? Mas meu controle tá zoado, mano. Acredito. Mas o jogo ele tá muito parecido com o Black Ops 1 e o 2. Que a movimentação era. era não era tão frenética assim. O peso das, da arma, né? Eu vou. Eu vou de MP5, quero ruxar um pouco. MP5 que eu escolhi? MP5, é isso mesmo. Pelo que eu vi, ele já tá matando bem de longe, longo. Oh, Ó, ambulância. Sem dó. Kill Confirma confirmed. Assumo o contacto é hostil. Can confirma. Can confirma. Confirm. Te enganei, querido. Essa aqui era o cara perder, não. Não! Não! Não! Tá dormindo barulho! Hum. O cara não sabia onde, não sabia onde o cara tava, de onde tava vendo o tiro. Não, a minha amigo tá ali. Então um pra cá, pra tentar pegar os caras pelo outro ladinho Tá pegando fogo ali, hein? Onde esse cara tava, velho? Olha que cachorro! Que verme! Ó, ó meu controle, ó, ó, ó, ó. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Nossa senhora, mano. Vem pra cá, querida, que eu quero te dar um tiro bem no meio. Bem no meio da testinha. Ó, foi Até tim, tim, tim! Ainda vou pegar a tua tag. Com muito prazer. Deve ter alguém ali, ó. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Esqueci que não dá para passar da cerca. Beleza, onde a gente tava, onde a gente tava, onde a gente tava, para cá. Vou pegar eles aqui. Não, pra lá. Tô perdidaço aqui. Ah, meu controle não pode ficar zoado, mano. O jogo tá bom. Tinha certeza, mas eu vou pegar. Ah. Ai! Tim, tim. Rouba tag do caramba. Ele, ele me viu? Vou matar ele. Só por quê? Porque você é aquele vagabundo que fica nos cantinhos. Seu verme. Quero você. Lixo. Olha, não merecia morrer, velho. Pilantra. Pilantra. Não merecia morrer mesmo. Deixa eu sei onde esse vagabundo tá. Nossa, eu tô, eu tô assustado até com o meu passo mesmo. Enquanto controle tá zoado, galera. Tá. É o cara da pistola de novo. Não, é o cara da shotgun. Centri turret active. A galera aqui estão muito. Eles estão meio camperando, né? Plane, Agora vamos caçar, vamos caçar vagabundo. Vamos caçar os vermes. Hostel RCXD e seu AO. 50 Check. We've pulled ahead. This isn't working. We're about to be able to Spy plane RTV. Tá pegando aqui, mano. Caramba, mano, o negócio não termina nunca não? Ai, vagabundo, velho! Verme. Tava com a. como chama? Com a shotgun de novo. Verme. Achei você, seu verme. Ah, o cara se matou, velho. O cara se suicidou. Beleza. Eu com controle ruim, hein, pai. Primeiro melezinho, troca essa de arma. Um safado ali Vagabundo velho Esse vagabundo, deixa eu pegar essa porra velho Não! Putz, grila, velho. Controle vagabundo. Olha o meu controle, ó. Olha que bosta. Não vai matar ninguém, essa tela só tem camper. Caramba, mano, tá muito zoado, meu. Ah, o cara conseguiu me matar estonado? Esse controle aqui tá merda, malandro. Isso, a gente tá perdendo por um. Não vamos perder, velho. Por dois agora. Ai, caralho, eu não vi o cara. O cara da cor do chão, velho. O cara estava muqueado ali. Ah, não acredito. Olha o controle, ó, mexendo sozinho. Véio. Tá aqui Ah, galera. Galera, o jogo está bem maneiro para pra ter uma ideia aí de como que tá A jogatina Agradeço aí A companhia de vocês Vou ficando por aqui Valeu e fui